Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucard. Para quem curte games como nós, não há nada melhor do que comprar ou ganhar aquele tão querido esperado videogame novo, não é mesmo? Seja um console de nova geração ou aquele querido videogame retrô que você já deve ter visto por aqui no canal, nada satisfaz mais os jogadores e jogadoras do que colocar as mãos nessas maravilhosas caixas de diversão. Nesse vídeo, traremos algo diferente para vocês: o unboxing do console de nova geração Xbox Series S, preparado com muito carinho por nosso querido Challenger Z, membro apoiador do canal e que usufrui dos benefícios exclusivos que podem ser conferidos logo ali na descrição. Então, estoura uma pipoca, aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular e vamos juntos apreciar a beleza dessa pequena peça de tecnologia produzida com tanto capricho pela Microsoft, responsável por proporcionar inúmeras horas de diversão por um precinho inacreditavelmente justo.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 Faz parte aqui. aqui. que o bichão. Nossa, na verdade é o bichinho, né? Muito pequenininho, gente. Olha. Muito pequeno. tirar ele aqui da caixa. É pesado, rapaz. Nossa, é bem pesado, hein? Bem mais pesado do que imaginava. Nós temos... manualzinho, aparentemente, ah, papelões, eu acho que o controle deve estar aqui é, Cabo HDMI, ah, o cabo de força do aparelho. É o controle é mais leve que eu esperava. Eu me seja até melhor, né? Para mais confortável jogando. Nossa, ele é bem bonitão, branquinho. O analógico ele é bem mais é bem mais leve e um pouco mais curto que o da 8 bitdo que é o que eu tenho como referência, que eu uso no Switch. Os botões também são um pouquinho mais leves de apertar, gatilho aqui é analógico, né? ele não é um clique, conforme você vai apertando aqui ele vai aplicando a força, aqui sim é analógico, botão de variar. E aqui a pilha, né, eu acho o lado um, um, um pouco negativo Depois a gente pode comprar um adaptador, botar uma bateria aqui recarregável ah, As pilhas aqui, vem com duas pilhas, inclusive Ele é áspero, galera, aqui embaixo, olha, ele tem uma textura, não sei se dá pra ver na câmera Ó, tem uma texturinha Ajuda bastante no, na, na pegada aqui, sabe, ele tem zero, ele fica zero escorregadinho na mão esse de pad aqui, não sei, achei meio, meio, não é muito profundo não, questão de costume Vem com duas pilhas aqui, Dos duracéis, duas pilhas duracel Comprei, eu acabei comprando Eu acabei comprando esse carregador aqui, ó essas pilhas recarregáveis com o carregador vem veio com essas quatro pilhas comprei na Black Friday também foi 100 reais foi bem baratinho é, aspas né é, para o preço que estão vendendo tava abaixo do preço e aí bota tudo no no joystick no controle quando acabar deixa os outros duas carregando só ficar revisando acho que vai dar bom e é isso galera e aqui e é isso nada deixa eu tirar o Xbox da embalagem espera <risos> lá Aqui está o menino Só para vocês terem uma comparação Eu vou colocar ele do lado do Switch Ó, Esse é o Switch Olha o tamanho Não é muito maior em largura Claro, né? não é um console portátil Mas só para vocês terem noção mais ou menos É do tamanho, tá vendo? Vou tirar aqui hum. tá aqui. Nossa, ele é muito bonito. Muito bonitinho. Ele é bem mais bonito pessoalmente do que do que pelas fotos. Bem branco, não é nenhum off-white, não é amarelado, não é nada. Tem o um... botão de conexão, né? Botão de força, um USB aqui na frente, pareamento. E você pode deixar tanto ele em pé assim, né? vou deixar ele em pé Deitado Provavelmente eu vou usar ele deitado Todo o espaço que eu tenho na... na estante E aqui a gente tem as conexões, ó, as portas de conexão Conexão de internet Duas USBs Tipo A, eu acho, normal Não é tipo C Essa é da HDMI Aqui uma entrada de armazenamento, que é horrível também, é um armazenamento proprietário da Microsoft é, Não tem... É, só eles produzem, né? E o, o preço é o preço de um outro console aqui no Brasil né? Então... é complicado, para 1TB um de armazenamento Aqui força e aqui eu não sei o que é, sinceramente tem algum acessório, alguma coisa é isso, gente, esse é o Xbox, beleza? Vou ligar lá agora, jogar um joguinho, jogar um Forza <risos> Vamos ver como é que ele se sai aí de desempenho